Nesta primeira linha vamos apostar na dezena 01, acreditando que ela deve sair depois de ficar tanto tempo de fora. Ainda nessa linha vamos apostar na dezena 03, que é sempre uma dezena muito forte, basta olharmos acima onde ela saiu com muita frequência. Vamos apostar na dezena 04 pelo mesmo motivo da 01, que deve estar saindo nesse concurso. E ainda vamos apostar na dezena 05, também pelo fato dela estar muito tempo de fora dos concursos. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Nessa linha nossas escolhidas foram as dezenas 06, 09 e 10. A dezena 06 saiu no último concurso e deve sair novamente. A dezena 09, saiu três vezes seguidas nos jogos acima, então acreditamos que ela retome uma pequena sequência. E ainda vamos seguir acreditando na dezena 10 para esta linha, ela se mostra bem irregular nos concursos acima, porém é uma dezena mais forte do que a dezena 08, que tem muita chance de falhar no concurso 1974. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Nessa linha vamos acreditar nas dezenas 11, 12 e 15. Estamos apostando nessa linha que as dezenas 11 e 12 devam ser sorteadas, pois estão com o padrão de sair em um concurso e falhar no seguinte, e como elas falharam no último, devam estar presentes em nosso jogo. Deixamos de fora as dezenas 13 e 14. Pois há muitos jogos elas vêm saindo juntas, e esse padrão deve ser quebrado. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Nessa linha estamos acreditando apenas nas dezenas 16 e 18. Provavelmente essa seja a linha mais difícil de vermos um padrão, então vamos jogar na nossa segurança, que são as dezenas mais frequentes dessa linha nos últimos concursos. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos apostar nas dezenas 23, 24 e 25. A dezena 23, saiu nos últimos três concursos e vamos acreditar que ela repita uma sequência que ela fez a alguns jogos, onde saiu em 5 concursos seguidos. A dezena 24 é a dezena mais forte para esta linha, já que ela vem de 3 jogos de atraso e deve estar retornando. E a dezena 25, saiu nos últimos 4 jogos e entre as opções, deve ser a melhor escolha para esta linha. Então deixamos de fora as dezenas 21 e 22. A 21 ficou um longe período sem aparecer, e a 22 geralmente fica dois concursos de fora antes de ser sorteada novamente.